Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. E tu não tem nenhum Flávio na, na, no teu bolso, para quando tu virar presidente os caras tirar. Ah, olha o Flávio aqui, faz Flávio o que o eu quero, senão eu, eu jogo a carta do Flávio na cadeia. Flávio o quê? Flávio Bolsonaro. Deus me livre. Tu não tem o um Flávio Bolsonaro em algum lugar? Deus me livre. Não tem Flávio Bolsonaro? Deus me livre. Que é isso? <risos> é, porque... Aliás, família misturada com o governo não dá, né? É, isso, já é, é, isso é um já. É, para desgraça mesmo. Vai. Aliás, uma das razões também, lá, lembra lá atrás que eu te falei, no segundo mês, pô, foi uma reunião com o Bolsonaro tava Eduardo, Carlos Flávio, Renan nem sabia desse quarto filho dele todo mundo numa sala, pô, um é vereador esse Renan nem era nada como não é nada pô, um... Agora ele ficou famosinho, ele é um é, tiktoker Tiktoker famosinho pô, Mas o que, que é isso, tem uma reunião com o presidente da república e tem quatro filhos em volta o que, que é isso, é, é república é? da família hein <risos> É, a monarquia. é uma monarquia bolsonarista? Pô. Sai pra lá. Show, <risos> maluco. Já basta um. Ter quatro? Pô. Verdade. <risos>